E o candidato, qual que é a responsabilidade do candidato sobre suas contas? Ele tem que ter contador, ele tem que ter advogado, né? E qual é a responsabilidade do candidato? É solidária é o contador e o administrador financeiro, se ele tiver? É, tá lá dizendo que é, mas tem um detalhe, ipsis literis. O candidato não pode responder, ele não é responsável por erros ou fraudes cometidos, em qualquer forma de doação que chegue para ele. Essa responsabilidade não é de candidatos ou partidos. E também erros formais, materiais, técnicos, isso não é responsabilidade do candidato. Uai, e vai prestar conta para quê? É faz de conta, é brincadeira, não, não é responsável por, na, por tudo que entra e não é responsável por tudo que sai. Não é responsável por erros materiais, formais, técnicos, doações fraudulentas, por erros cometidos. é responsável pelo quê? Era mais prático colocar que as contas são apresentadas, deverão ser aprovadas e publicadas.